Oi! Vídeo passado estava falando de fogo e controle de queimadas. Vamos dar sequência. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. No vídeo anterior eu iniciei por conta do Arilson, né, que acompanha o canal, pediu para falar um pouco sobre fogo e estratégias, e aí eu achei por bem iniciar o vídeo contando um pouco do que é o fogo, um pouco da história do, do fogo, para a gente começar a eliminar algumas coisas, de achar que, que todo mundo é vilão na história, quando não é isso. Né? Tem um aspecto cultural, tem um aspecto econômico que tem que ser considerado, e tem o, o, o lado ecológico, que muitas vezes o fogo também é necessário. Ok? Então, isso posto, vamos ver algumas poucas estratégias de, de controle que a gente já começou a ver. Né? São, são várias, aliás. Você pode usar o, o fogo para controlar o fogo, né? você pode usar o fogo é, enquanto elemento de digestão de na sua propriedade, de fazer uma queimada controlada para evitar o acúmulo de matéria orgânica. Você pode raspar essa matéria orgânica e utilizá-la em outro local. Isso tudo vai depender da capacidade que você tenha técnica né, e, e de trabalho, se você tiver máquina para fazer as coisas, né, como nos canaviais em São Paulo, por exemplo, e isso é, é um jeito. Ou como muito produtor está fazendo hoje, de corta a, a, a palhada e deixa a palhada descansando sobre o solo, né, para o plantio direto. Então hoje a, a maioria dos grandes produtores não queimam, mas o, o campo deixa sempre aquela cobertura de, de palha para proteger o solo e recuperar o solo. Né? Então, essa ideia de que é o grande produtor, o grande culpado das histórias, não é não. É o pequeno produtor que, por falta de, de outras possibilidades, ele acaba atacando fogo na, na propriedade. Okay? Você pode pensar em linhas de vegetação para fazer o controle, você pode pensar em aceiros, você pode pensar em abrir estrada para facilitar o, o trânsito dentro da propriedade, mas também para ser um, um, um espaço em que o fogo não consegue passar de um lugar para o outro. E você pode manter a umidade sempre da, da propriedade, né? estabelecendo é, locais onde você possa colocar algumas ilhas, de, de algumas lagoas ou captação de água de maneira a manter... Aquele local mais úmido. Né? Várias possibilidades, na, na verdade. Agora nós vamos ver algumas poucas que são mais próximas do cotidiano da gente. Vamos dar uma olhada. Dois ou três anos atrás, a partir do, do vizinho que veio da estrada, esse pasto aqui, né, bastante degradado, Veio subindo um fogo da estrada. E aí ele começou a pegar aqui em casa. Olha a quantidade de material seco que eu tenho aqui em casa. Isso tudo aqui da, das árvores e, e do manejo aqui de casa. Depois daquilo e por conta da, da seca aqui também, eu acabei instalando um sisteminha aqui que se eu precisar, eu venho com uma mangueira e apago o fogo que venha vindo para cá, porque aqui eu tenho uma casinha de bambu, onde mora um ouriço, aliás, né aqui mora um ouriço, uma família de gambá, e na parte de baixo mora uma família de teiu, então esse lugar aqui ó está muito propício para se vem um fogo por aqui, então você tem que estar tá preparado para segurar e impedir esse fogo. Uma outra estratégia, deixa eu mostrar aqui, e que eu mantenho sempre, isso daqui não é o vizinho que fez. Olha, esse outro lote está com braquiária, muito mais alta né? e, portanto, também perigoso. Eu mantenho, por minha conta, um acero aqui do lado da, da cerca, esse acero é feito no vizinho, ah o vizinho que devia fazer, é o vizinho devia fazer, mas eu não sei quem é o vizinho, nunca vi o, o, o vizinho, então eu procuro manter o acero feito aqui, esse acero foi feito um, uns meses atrás, então ele já não está tão bom assim, né mas Tá aqui, tá, tá feito. Porque aqui em casa tem muito material combustível. Agora na época das águas, boa parte desse material vai se dissipar. Porque aí vai chover bastante. Também vai fazer bastante calor. Isso tudo aqui vai degradar e vai incorporar no solo. OK? Tenho também, um cuidado, uma linha de árvores aqui. E aí eu tenho sanção do campo, aqui na cerca toda, que vai ajudar nesse processo. Deixa eu ver se eu mostro a linha lá na montanha. Eu não tenho certeza que a gente vai conseguir enxergar, mas aqui em cima, lá em cima, perto daquela arvinha, está um pouquinho mais verde. Aquilo ali é uma queimada que foi feita, veio do outro lado do morro, lambendo aqui para esses lados. Deixa eu tentar aproximar um pouquinho mais. Essas duas arvinhas que estão aqui, ó, dá para a gente ver uma linha, o trator que veio arando. E o produtor acabou fazendo a mesma coisa nesse outro lado aqui. ó. Ele desceu com o trator porque ele não queria que o fogo de lá lambesse para o lado de cá. Então, esse produtor hoje, ele faz o acero com o uso de um trator. E resolve? Resolve. Ele conseguiu conter o fogo lá em cima, naquela ponta, passou o trator aqui na divisa dele também, então ele evitou que o fogo venha para o lado dele. Hoje em dia, cada vez mais produtores estão entendendo que o fogo não é o melhor aliado para uma pastagem. Né? Existem outras maneiras de, de, de fazer o processo e de ir recuperando a área. Mas isso, eventualmente, é conversa para um outro vídeo. Então, por hoje é isso. Se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito. Acompanhe-se, entra lá no, no grupo do WhatsApp, onde a gente troca umas ideias, né? e se tiver interesse em vir aqui para o sul de Minas, me procura, a gente troca uma ideia, eu posso facilitar a sua transição. Estamos aqui em lugares legais, né, com possibilidade grande de, de evolução, de desenvolvimento aqui do sul de Minas, pertinho de São Paulo, pertinho do Rio, pertinho do Vale do Paraíba, né, pertinho também de outras cidades importantes aqui do, do sul de Minas, lugar legal para você se estabelecer. Tudo bem? E lógico, nós estamos na beira da Mantiqueira, né? nós estamos na região da, da Serra da Mantiqueira um lugar fantástico para se viver. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.